E aí, meus queridos, lindos, amados, seguidores. Todos bem, graças a Deus? Eu também estou bem, graças a Deus. Hoje estou aqui, mais uma vez, para dar uma dica super simples. Mas que muita gente vai aproveitar, porque... Acontece muito no gol isso daí, né? Que é o quê? Quebrar o painel. Ficar fazendo aquela barulheira. Passa nos buracos, nos solavancos, as coisas. Fica... Bater no painel. E você não sabe de onde que vem o barulho. Então se o seu carro estiver fazendo barulho no painel. Você pode ter certeza que é isso. Todos os gols acontecem. É normal. Isso aí é igual o Opala trinca longarina. É normal. É deles isso daí. Entendeu? Então é isso. Ó, deixa eu mostrar aqui como é que tá esse painel aqui. Esse painel do gol do Felipe, né? Do meu amigo que eu tô mexendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? que vai um parafusinho, ó. Tá quebrado, ó. Então nós vamos fazer uma chapinha aqui. Coisinha simples, vidinho, bestinha. Mas é desse tipo de vídeo que eu gosto. Porque daí mostra os detalhezinhos que faz o carro. Não tem nada melhor pra você andar com o carro sem fazer barulho. Sem ficar vibrando, batendo. Nossa, nossa, eu quero morrer com esses barulhinhos. Então eu vou fazer uma chapinha aqui. Com um parafusinho, vocês vão ver, é super simples, super facinho de fazer. Para tirar o painel, acho que quem não sabe tem vídeo no YouTube aí de como tirar, que é simplesinho também. Tem um vídeo que eu gravei do carro da Juliana lá mostrando. Não lembro o que, que era que tem. Eu ensino como tirar o painel. Não lembro qual vídeo que era, mas tem. Que tem eu sei que tem. É, é um dos últimos que eu postei aí. Que eu, tô, que eu vou tirar o painel para poder mexer na fiação. É isso mesmo. Então é simplesinho de tirar, tá bom? Isso daqui ainda é mais simples, porque não tem caixa de ar, não tem nada aqui, não tem painel, não tem nada, porque é tudo cortado. Mas essa diquinha aqui, se o seu carro estiver fazendo barulho no painel, se você chacoalhar ele assim, ó, ele balangar tudo, você pode ter certeza que é esse aqui que está quebrado. Tá bom? Depois eu vou mostrar como é que coloca ele lá no lugar. Vou mudar a câmera de lugar aqui. Se você ainda não me segue no Instagram... Vai lá me seguir, Bidu Garage, fechou? Então vamos lá para os ingredientes dessa receita, ó Vamos precisar de uma chapinha assim, ó Essa que eu estou usando é de inox, que eu já tinha aqui Mas pode ser de ferro, pode ser do que vocês quiserem Tá bom? Ó, uma chapinha dessa Vocês vão colocar ela aqui em cima aqui, ó Ó E medir aqui o tamanho que dá, ó Passa um arrisco aqui Tá pegando lá, será? Passa um risco aqui. Dobra ela. Assim, ó. Tá vendo, ó. Faz um furinho no meio aqui. Um furinho nessa ponta. Esse furinho já tinha. Eu reaproveitei. E ela vai encaixar aqui, ó. Ó. É. Ah, tá louco, bicho. Encaixou lindo, ó. Certo? Encaixa aqui. Só que antes disso, ó. Vocês vão pegar um parafusinho. M6 Essas diquinhas eu acho muito legal bicho. É muito, muito divertido Enfia o parafusinho no buraquinho do meio aqui, Tá vendo? Enfia o parafusinho Vem aqui com uma, uma porquinha Aperta ele E aí? tô gostando do canal? Comenta aí que eu quero saber Se o canal tá servindo de alguma coisa para vocês a intenção do canal é só ajudar, hein? Fechou? Ó Entendeu? Qual que é a lógica da bagaça? Aí isso aqui vai aqui, ó Será que tá pegando? Vou levar perto pra vocês verem Ó Ó lá, ó Aí você fala pra mim assim Ah, mas quando eu tirar o porquinho, o parafuso vai cair Aí que tá o que, que nós vamos fazer aqui? Dar um pinguinho de solda aqui. Pinguinho de solda aqui. Acabou. É isso. Vou dar um pinguinho de solda ali. Com a minha super máquina. Cadê? Aqui, ó. Que a CS Ferramentas me presenteou. E olha só. Que eles me mandaram também de presente. Ah, morra de inveja, maluco. Hã? Capacetão da NASA, hein, bicho. Nossa, eu tô muito feliz, bicho. Pensa num negócio legal. Tem lá no site deles, hein? E é barato, hein? Não é, não é propaganda, não, mano. É porque é barato mesmo. É que eu sou meio, meio burrão. Porque se eu soubesse que era tão barato assim, eu já tinha comprado. Porque se dando com o oclinho ali um tempão, ó. Pode ir lá pra você ver se não é barato. Se eu estiver mentindo, vocês podem dar dislike aí no, no vídeo aí. Porque é super baratinho. Obrigado, CS Ferramentas. Que Deus abençoe vocês, viu? Vou usar minha super maquinona ali, ó. Morro de inveja. Pera aí, que eu vou lá dar um pingo e já volto. Ó, deu um pingo de solda, hein, ó. Tá vendo? Uma gotinha de solda de cada lado. Agora eu já posso tirar a porquinha fora, ó. O parafusinho vai ficar lendo. <risos> Essas de aqui é muito legal, bicho. Eu adoro. Você vai estar tá andando no seu golzão aqui, ó. Todo pomposo E vai lembrar de mim, mano Falar caralho, mano, ó Deu certo mesmo Sem fazer barulho Sem ficar aquela bateção Eu quero morrer com esses barulhos Certo? Agora eu vou mostrar como é que põe ali Fechou? Então, ó Como é que não vai aprender aquela coisa ali? Ray Beach Pop Foca aí, ó Rebite pop 4mm. Certo? Encaixou lá aqueles furinhos do lado. Serve pra furar. Cata a rebitadeira. Fio rebit. Não aperta tudo. Vai do outro lado. Faz o mesmo sistema. Arrebitaremos do outro lado, lindamente. E é isso, aí ó Original, filho Por que, que a Vox não pensou nisso antes? Que nunca mais ia quebrar Ferrinho, ó lá, tá vendo o rebitinho de lado? Pá, pá Nunca mais isso aqui vai fazer barulho na vida Vou fazer do outro lado Certo E depois mostro lá no carro pra vocês Montadinho, como é que vai ficar Fechou? Segura aí Aí ó, os dois lados feitinhos, certo? Lindo de bonito. Os dois ladinhos. Agora é só a gente ir lá instalar no carro. Fechou? Partiu lá, instalar tá no carro. É nós. Então é isso aí, hein? Dando continuidade ao nosso grande vídeo do nosso querido painel. Chegou a hora da gente colocar aí no lugar, certo? Hoje é um novo dia, graças a Deus, mais um dia vivo com saúde. Bora? Pô, bichão? Eu vou mostrar aqui, eu vou deixar a câmera aqui e aí eu vou colocar. Depois eu vou lá e explico pra vocês por onde aperta, onde vai, papapá, papapá. Fechou? Vai vendo aí, hein? Não olhem para a minha bunda. Red, John, Encaixou, hein? Agora eu só vou apertar ali rapidinho E aí eu já volto pra mostrar pra vocês Aonde que é apertado tá, tá bom? Fechou? Ó, terminado o painel, hein? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó Travado, nego Faz o teste aí no painel de vocês Cata ele assim, ó E balanga aqui, ó Se mexer, é porque aquele negócio tá quebrado Pra desmontar o painel Vai ter um parafusinho aqui, ó Eu coloco um rebitinho você precisa tirar só, estourar ele Aí Ó Tá tudo presinho Pra tirar o painel, basicamente é o que? Nesse, nesse caso desse carro Ele não tem caixa de ar Não tem nada, porque tá tudo ali de baixo ó. Bateria, booster, tudo Certo? Então o que, que vai acontecer? No painel original Deixa eu ir lá do outro lado, mostrar pra você como é que é No original vai ter a caixa de ar aqui Certo? Aqui ó, pra tirar essa coisinha aqui, você levanta esse negocinho aqui ó. Esse aqui tá sem parafuso. Aqui ó, normalmente esse aqui não tem o parafusinho, vai ter um parafusinho aqui ó. Você tira o parafusinho, essa caixinha sai. Aí ele vai passar uma mangueira lá por trás. Você desencaixa da mangueira. O do meio, a mesma coisa ó. O parafusinho do meio ó, tá vendo? É o mesmo sistema. E lá naquele da ponta é a mesma coisa Desparafusou isso, saiu toda a parte do ar Certo? Tirou o parafusinho que tem aqui Uns é rebite, outros é parafuso E aí aqui na frente, ó Vai, vai ser assim, ó É esse parafuso aqui, ó Tá vendo? Ó, tudo 10, ó Um parafuso aqui Outro parafuso ali Olha lá, ó Outro lá no cantinho lá Aqui tá vendo, ó Pera aí. Lá, tá vendo um ali, ó? E lá na ponta vai ter outro 10. Tirou isso, o painel sai fora. Certo? Rancou o painel, faz esse trampinho. Que vai ficar lindo. Não vai mais fazer barulho, ó. Travou, nego. Já era, só montar o painel, que tá zero. Mais uma dica. Pera aí. Aí, agora vai. Mais uma dica, espero que tenha sido útil Espero que vocês tenham gostado Eu tenho certeza que vai ser aproveitável aí Pelo seu carro Sabe quando você está andando, fica aquele barulhão Esquece Faz isso que fica zero Fechou? Muito obrigado pelo carinho de vocês Todos aí participando do canal Todos participando, todos comentando O pessoal lá no meu Instagram também participando Bastante, certo? Um grande abraço, sintam-se abraçados Acariciados Cheirados pelo Biru. Tamo junto, pessoal. Um abraço.